por uma cerimônia muito especial, na terça-feira, 16 de maio, exatamente um mês atrás, 18 detentas participaram da cerimônia de formatura de dois cursos, na Penitenciária Madre Pelletier, do programa de extensão aqui ligado à Faculdade de Educação da URGS, Justiça com as Próprias Mãos, Manualidades e Direitos Humanos das Mulheres. E para falar mais sobre essa cerimônia tão especial e sobre esse projeto, está conosco aqui a coordenadora, professora da Faculdade de Educação da URGS, Aline Cunha, Aline muito boa tarde. Boa tarde Vicente também aos ouvintes da rádio e sim foi um evento bastante é, emocionante né para todos nós que participamos do programa e eu digo que principalmente para aquelas mulheres né que muitas delas têm essa tiveram essa cerimônia como uma das únicas cerimônias nesse nível né. Da, da sua trajetória né? Então, ainda mais né, pela, pela questão da universidade né, Naquele lugar Onde as ações Os projetos de educação Eles eh, atualmente né, Se restringem bastante A existência do núcleo De educação de jovens e adultos né, Que lá tem E a nossa sala né, A sala que nós chamamos carinhosamente De sala verde lilás então, realmente foi um momento muito é, importante, como uma das etapas do programa, né, do programa de extensão, das duas atividades que lá acontecem. Eu fico pensando que para pessoas que têm uma condição melhor de vida, né, uh, poder participar de uma cerimônia de formatura, de ensino médio, até ensino fundamental, graduação, é sempre um rito de passagem muito importante, muito marcante, muito especial. Na verdade, dessas pessoas. Agora, para essas mulheres, essa cerimônia realmente, assim, esses ritos de passagem são muito importantes. Né? É, e, e foi bem interessante assim, para a gente, porque nós, desde o começo, tratamos como cerimônia de entrega de certificados. né Nós uh, falamos assim porque era o que ia acontecer né? a cerimônia de entrega dos certificados, da participação dessas mulheres nas duas atividades, né, de, dos dois projetos de extensão que estão nesse programa, mas em nenhum momento elas usaram esse termo, o tempo todo para elas era formatura, né, e, e elas falavam e comentavam, né, ah, dia 16 é a nossa formatura, a gente vai ter a nossa formatura. E, e para nós foi bem significativo né, ver o quanto a, essa presença né, da, da universidade, ou dos ritos né, de formatura, compõe o imaginário dessas mulheres, né, que várias delas não têm escolarização básica. Né. Mas, e foi muito interessante também pela, pela forma como nós conduzimos né, a, a atividade, e o quanto elas se autorizaram também a fazer os seus discursos de formatura, né? Então, se dedicaram a escrever sobre os momentos do curso, né? E falar publicamente desses desses momentos, dos significados, né? O que significou para elas uh, participar das atividades. Então, é... Tá Até vencendo um próprio receio, né? Sim, porque o que, que nós uh, pensávamos, né? Bom, será que nós vamos conseguir, diante de uma política uh, de segurança pública, né? que hoje nós, uh, os próprios servidores né? da segurança pública, têm questionado? É, uh, os próprios, as próprias situações que passamos, então, né? da mobilização desses servidores né? e da. Das formas como eles. isso gera uma tensão na categoria, né? E também, por consequência, nas mulheres que estão lá cumprindo pena, né? Porque isso também afeta é, e, é claro, né, que obviamente afeta o cotidiano da penitenciária, né? E ter uma atividade que exige essa movimentação, um espaço em que elas também frequentam, a, o designar um servidor para estar conosco, né, que compreenda a proposta. Então, a complexidade de toda a existência de um programa de extensão né, dentro de uma penitenciária. Hoje, presídio estadual feminino Madre Pelletier. Né? Uh, mas, uh, para além disso, toda uma política que nós também percebemos né, uh, Com uma forte tendência assistencialista né, dessas mulheres Então, nós também temos que dizer todo o tempo que não é um cursinho de sabonetes Não é um, uma, um, um cursinho de ler, né, de leitura Mas é uma proposta de... É, valorização do saber popular, de garantia do direito à educação das mulheres que estão cumprindo pena, de articulação do saber científico e do saber popular, então das ervas medicinais e também de todo o, a técnica que existe na produção de um sabonete artesanal, de que esse é o foco da proposta, né? E não ocupar o tempo das mulheres que têm uma cabeça vazia, né? Mas sim garantir o direito à educação. Então, acho que também o momento da formatura foi importante, né, e com a presença do diretor da Faculdade de Educação também falando a respeito disso, né, o professor César, é, de que nós estávamos ali questionando um modelo de, é, de educação, né, então um modelo de, um modo de fazer educação que vem da educação popular, da educação de jovens e adultos, e principalmente questionando a política de acesso dessas mulheres a atividades uh, que não são meramente para que elas se ocupem, mas para que elas garantam o direito, né, e percebam a necessidade de garantia do direito às assistências que está na lei de execução penal e uma delas é a garantia de educação. Então o, o momento da formatura também é que é chamado por elas, né, então pela Já virou gente, a formatura, né? pela gente, né, foi mais assim singelo, né, entrega dos certificados. Mas nesse momento, é vê-las, ver vê o depoimento, o depoimento delas, né, tratando do direito à educação, foi muito significativo. Né? Acho que isso é, é bem importante, assim, elas perceberem que a roda de leitura, né, coordenada pela professora Ana Godinho e a, o grupo de artesanato, coordenado por mim, então que tem essa, essa finalidade, né? Então, as bolsistas também, o reconhecimento delas ao trabalho das bolsistas, né? E, e de como as bolsistas, então, como elas reconheciam também nessas bolsistas a docência, né? A, é, a, tanto o auxílio para executar as tarefas ali da oficina, mas também ensinando e aprendendo com elas, né? Então, esse momento foi bem significativo e a gente espera, né? Então agora em julho, ter a outra formatura, então, né? das das outras turmas que a gente já está atendendo. A gente sabe de todas as dificuldades do, do sistema prisional, enfim, de recuperar as pessoas que são apenadas, enfim, uh, e esse projeto uh, coordenado por ti, ele consegue de certa forma, ajudar nessa recuperação, enfim, conscientizar essas pessoas que estão em situação difícil e tudo mais. Como é que a, a penitenciária, como é que o presídio recebeu, como é que ele vê esse projeto? É, então, a gente... Uh, é importante dizer que essa negociação né para a realização do programa na penitenciária, ela vem pelo menos desde 2013. Em né? 2013 foi a nossa primeira participação numa atividade lá na penitenciária, coordenada pelo Instituto Federal, né? o IFRS Campos Alvorada. Então, é, naquele momento, então com o curso, né? um curso profissionalizante na área de maquiagem artística e estética, a nossa participação era, unicamente, como universidade, contribuir na organização do currículo do curso. Né? Eu tinha uma bolsista de iniciação científica, que fez todo o acompanhamento do curso a partir de uma pesquisa sobre esses currículos voltados às mulheres, né? Porque nós não queríamos que fosse mais um curso uh, com toda a, toda a história dos cursos né, em instituições prisionais. A desistência, sim. Não há um planejamento. Algumas propostas né, que nós uh, observávamos, não há um planejamento de qual penada vai fazer aquele curso, se a pena uh, não vai ser, uh, se ela não vai sair na metade do curso, por exemplo. Né? Então, organizar de forma que o cumprimento da pena esteja em consonância com a atividade, né? Organizar de forma que o servidor esteja junto, então, desde 2013. E em 2014, nós começamos, então, a tramitação do programa, né, como uma proposta para a penitenciária, na época, a penitenciária feminina, a Madre Pelletier. E quando começamos, ao mesmo tempo, iniciamos um processo também para concorrer ao edital do PROEX de 2015. Então, é, essa tramitação ela ocorreu de uma, um, em passos distintos. Né? Nós só tivemos a aprovação para iniciar de fato as atividades em 2016 e por conta dessa demora, né, mas também muito vinculada à troca de governo, né? então a, a política que passou a ser então, é, defendida né, como política de segurança pública, a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres né? E toda a Delegacia Penitenciária da Mulher Então como que ela passou a ser uh, Em que uh, órgão ela passou a estar então, é, presente E como que então essa tramitação Também por ser uma instituição de guarda né, e custódia obviamente, Essa tramitação foi bastante lenta Nós ficamos um ano nessa tramitação mas, e nós pensávamos, né, naquele momento, bom, se a tramitação demorou, então também a recepção vai ser dificultada, de modo algum, isso é importante é, ressaltar, que houve desde o início, pela direção da penitenciária, né, servidora Clara Matos, é, houve uma acolhida da proposta, também pela, pelo Departamento de Tratamento Penal, né, da SUSEP, houve uma acolhida dessa proposta, mesmo com essa necessidade de vários documentos a serem é, encaminhados, todos foram encaminhados, e nós tivemos sempre uma boa acolhida né, da instituição, reconhecendo é, o trabalho da universidade, a instituição URGS, né, a política de extensão da universidade, como voltada a esses princípios né, de... É, de valorização humana, de valorização dos conhecimentos populares, né? de valorização dessas mulheres como cidadãs. né. Então, esse reconhecimento da universidade, da política de extensão da universidade, da faculdade de educação, né, que eu ali representava a partir da proposta, sempre teve... Uh, uma boa acolhida por todos os setores, né, tanto na SUSEP quanto na penitenciária. E, e das mulheres, então, uh, a gente precisa ressaltar né, que é uma, é, além de ser um momento para que elas reflitam sobre o cotidiano né, da, na penitenciária, porque nós sempre dissemos que. A proposta não vem para pensar unicamente o depois, né? a saída né? do depois do cumprimento da pena, né? mas para que elas cumpram a pena e, e consigam né? cumprir de acordo com aquilo que nos é possível contribuir com dignidade. Né? Um cumprimento de uma pena de uma proposta de dignidade humana, né? então de direitos humanos das mulheres. Então, estar na penitenciária não significa que elas uh, têm que ficar isoladas ou que elas precisam ficar é, num, sem nenhuma proposta, muito pelo contrário. A lei de execução penal é clara quando determina quais são os, os atendimentos e as assistências que essas mulheres têm direito, fazem jus né, na sua condição de apenadas. Então, é, é o cumprimento da pena também, essa visão, né, de cumprir dignamente, uh, estar ali cumprindo a sua pena com dignidade, é também uma, uma visão que dentro da penitenciária uh, teve eco, né, e a gente conseguiu, então, uh, ter essa parceria, né, com a administração da penitenciária, e da SUSEP para realização do programa. E vamos ter formatura, entre aspas, agora em julho, então, é Sim, isso? Sim, novamente, né, estamos tá, tá planejando para o dia 27 de julho. Nós, No momento, nós estamos trabalhando, então, com mais uh, duas galerias, né? Uh, dentre elas, a gente tem uma um especial, né, um olhar especial sobre aquelas mulheres que participam de poucas atividades né? na, na penitenciária, Uh, principalmente aquelas sobre as quais se diz, né, e que de fato têm as penas mais, as mais longas, né, mulheres que cometeram crimes considerados graves e gravíssimos, né, crimes contra criança e, e similares, de forma que nós temos ali mulheres com expectativas muito grandes com relação à participação nas atividades, né. Então, por isso, também o nosso compromisso em diversificar os métodos, as atividades, e que elas possam, é, em grupos menores, então, de 15 mulheres, ter o, o acompanhamento das três bolsistas e o meu, mais a, a servidora que nos acompanha, para que seja, de fato, tenhamos um novo momento, né, de que elas percebam que foi, né, que reconheçam... De alguma forma, também nos digam de que forma uh, foi significativo para elas durante esse período que elas estão na penitenciária. Então, no final de julho, a gente tem esse encerramento. Muito bem. Aline Cunha, professora da Faculdade de Educação da UFRGS coordenadora do programa de extensão Justiça com as Próprias Mãos, Manualidades e Direitos Humanos das Mulheres. Obrigado aqui pela participação do Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada e espero em outras oportunidades também trazer outras narrativas, né, e que outras propostas também como essa possam agregar-se ao programa. Também outros colegas extensionistas que atuam com essas temáticas, porque eu acredito que nesse momento né, é o momento de nós unificarmos e pensarmos em outras atividades né, para esse público, que hoje nós atendemos uma penitenciária, mas temos outras né, no Rio Grande do Sul e outras mulheres também que cumprem pena nesse momento. Muito bem, vamos agora às notícias da extensão. No último dia 6, ocorreu o primeiro encontro da edição de 2017 da Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático. Os próximos serão nos dias 20 de junho e 4 e 18 de julho. Os encontros serão realizados sempre às 6 e meia da tarde, no auditório poente do prédio Centenário da Engenharia. A atividade visa promover um espaço aberto de debate, troca de experiências, pesquisas e produção intelectual sobre a China e os demais países do Leste Asiático. As inscrições são gratuitas e realizadas na hora. A Faculdade de Educação da URGS promove em junho o mês da resistência à LGBTT-fobia. Integrando o evento, a Sala Redenção vai exibir dois filmes, sempre nas segundas e terças-feiras, às quatro da tarde e às sete da noite. A Biblioteca da Faced também vai disponibilizar parte do seu acervo em um caminho de leitura, onde estarão expostos vários livros sobre o tema LGBTT. O mês de resistência à LGBT fobia tem apoio das ONGs Nuances e Somos, do Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação, do Departamento de Difusão Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da URGS. Estão abertas até esta segunda-feira as inscrições para o 3 Congresso de Extensão Universitária da Associação de Universidades Grupo Montevideo.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 O espetáculo infantil Sou Parecido com as Estrelas ocorre às quatro da tarde. Já o adulto Harmonia do Mundo será às 6 horas. O ingresso para as atividades é um quilo de alimento não perecível por pessoa. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, notícias de Mayra Miguel, técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco